histórica do povo Tupinambá, né? Mas que se acreditava até recentemente, e talvez por muitos até hoje, como uma rede, como um povo extinto, né? Vou falar novamente essa palavra usada, não estou inventando nada. Né? O Tupinambá, de certa forma, foram por decreto extintos. né? E de certa forma que a gente vê hoje e o IBGE está tendo que reconhecer de alguma forma, e as ciências sociais começam a trabalhar isso nos últimos anos como um fenômeno chamado de ressurgência, reetimização, é justamente uma provocação à ciência positivista, ao positivismo, à estrutura positivista né, da, da ciência moderna, inclusive, né, porque a gente acreditava que o, que o positivismo está superado, mas, de certa forma, ele ainda faz parte da própria est estrutura de periodização, de temporalidade, de espacialização, né? Que a gente assume na própria sociologia moderna, na antropologia moderna, a gente ainda não conseguiu superar o paradigma positivista, nem né, e a gente ainda não consegue lidar com o fenômeno da retinização. A gente que eu digo, né? Aí a, a academia mais convencional, a academia das ciências sociais, que ainda tem adotam um paradigma de pensamento que é colonial. A questão do saber-poder colonial é moderno e colonial. Né? Não conseguiu superar essas estruturas importadas. Então, é disso um pouco que a gente vai tratar aí hoje, né? porque o apagamento não é só da memória e da história indígena, é da própria forma de pensar em indígena. Um apagamento da matriz cultural indígena para que ela não se reproduza. Então, a gente está falando de etnocídio vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar essa palavra, desse conceito, né? o etnocídio ele, ele envolve a tentativa de apagamento, de destruição das formas, da perspectiva, de, do modo de pensar, da própria língua né é, dos povos indígenas, é, considerados como povos que pensam de uma forma diferente. E essa diferenciação é que eu preciso demarcar hoje aqui com vocês, eu, eu vou pedir a ajuda de vocês nesse sentido. Né? porque eu não, não quis aqui apresentar, trazer uma apresentação já sistematizada, porque eu gosto desse dessa possibilidade de troca, desse tete-a-tete, -tete, mesmo que à distância, olhar para vocês, trocar, me apresentar, vocês saberem que eu sou aqui tô aqui materializado, né e eu olhar para vocês, conhecer as histórias de vocês, eu acho que essa é importante. Então, é, o que eu acho que é importante é a gente reter em termos de... É, compartilhamento desse conhecimento, né? aí eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês possam, de certa forma, fechar os olhos, imaginar esses espaços que eu vou propor né, para a gente, como uma forma de desconstrução do modelo de espacialização ocidental, colonial, moderno colonial, colono-capitalista, né? e, ao mesmo tempo, apontar para uma outra perspectiva, inclusive, de pensar o espaço. Né, de pensar o território num perspectivismo que eu considero como um perspectivismo indígena, como uma cartografia indígena, uma perspectiva crítica e decolonial. Né? E, então, é assim: essa é a minha apresentação. Eu, eu, eu comecei a, a aprofundar, de certa forma, o meu interesse e as pesquisas que eu já fazia sobre as questões, a presença indígena no Rio de Janeiro, e a partir daí. Né, para pensar a formação, essa relação entre o espaço indígena, a especialidade indígena, as territorialidades indígenas e a formação do espaço no Brasil, né? porque uma relação dialética né, entre o local e o, e o global, até o estadual, o nacional, entre as diversas escalas do, do espaço né, e da e sociedade. E. Foi a partir dessa vivência de luta da aldeia Maracanã, de reconhecimento étnico, de busca, é, de certa forma também me envolve uma perspectiva ecoterritorial, né? A minha própria formação psicológica, os meus próprios traumas, os meus próprios apagamentos, né? Comecei a perceber que eu não conhecia minhas minha, minha bisavó, minha avó, né? A minha a família da minha mãe foi desgarrada, desmembrada. A gente só foi conhecer minha avó 30 anos depois, e a minha história não é uma história assim de exceção. É uma história bem comum na formação popular brasileira. né A história de quem é, perde, de certa forma, a referência.